Um açougueiro que atuava em um supermercado de Cuiabá teve seu pedido de rescisão indireta reconhecido na Justiça, garantindo assim que ele receba todas as verbas da rescisão como ocorrem nas dispensas sem justa causa. O processo foi motivado pela falta de recolhimento do FGTS por parte do empregador. Ao julgar o caso, a juíza Maroribe, titular da oitava vara do trabalho de Cuiabá, ressaltou que a empresa cometeu uma falta grave, cujo impacto atentou contra a continuidade do contrato de trabalho. O supermercado não apresentou defesa e nem compareceu à audiência. Assim, foi decretado revelia e os fatos relatados pelo trabalhador foram considerados aceitos como verdadeiros. A quarta semana de conciliação trabalhista em Mato Grosso terminou com um total em torno de 12 milhões de reais em acordos firmados entre empresas e trabalhadores. O montante é 67% maior do que no ano passado. O resultado colocou o TRT Mato Grossense como o segundo tribunal de pequeno porte do país que mais promoveu acordos nessa edição do evento. Ao todo, foram 574 conciliações do Estado. Associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, com sede em Cuiabá ou Vazia Grande, têm até o dia 3 de julho para se cadastrarem no programa de coleta e descarte de resíduos eletroeletrônicos produzidos pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. O edital, com todas as regras para o procedimento, está disponível no site do TRT de Mato Grosso, o www.trt23.jus.br.